Eu invoco o poder da intuição para que seja despertado em minha mente subconsciente o dom da premonição, o dom da visão e o dom da revelação. Pelo poder infinito de Deus. Eu determino acesso ao meu subconsciente. Pelo poder infinito de Deus, eu determino a abertura de minha consciência. Pelo poder infinito de Deus, eu determino a minha intuição. Eu invoco a partir de agora o dom da premonição para acesso a informações futuras através da visão e revelação. Eu profetizo que quando eu cair no sono, terei respostas às minhas perguntas. Eu profetizo que terei a revelação na tela da minha mente. Invoco a manifestação da intuição em minha vida, eu invoco a manifestação da premonição em meus caminhos, eu invoco. A manifestação da visão e revelação na tela da minha mente. Eu ordeno ao meu subconsciente que a partir de agora eu tenho a intuição. Eu dou ordens ao meu subconsciente para que seja instalado em minha mente o dom da intuição, o dom da revelação e o dom da visão.